Então, imagina que a tua mente é um cavalo automatizado e ela sempre ela tá indo para aquele lugar. Ela vai para aquele lugar. O cavalo tá lá, no instinto, indo para aquele lugar. E tu puxa quando tu percebe, opa, opa, opa, opa. Mano, não é aí. Vamos para esse lado aqui. E no começo, tem que fazer mais força, até tu treinar o cavalo. Entendeu? Então, essa, essa representação te mostra mais ou menos como é que a gente a gente tem na mente, Entendeu? Nossa mente ela está sempre indo pela memória pelo caminho mais fácil gasta menos energia aquilo que já conhece quando chega alguma coisa nova te dá medo te dá ansiedade se tu tá muito tempo numa coisa nova, começa a te dar estresse. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas aí que vêm se reinventando para viver uma vida com mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é meu irmão Felipe Marques, aí um bruxo do autoconhecimento que vem trazendo para você aí várias ferramentas e chaves para você desautomatizar sua mente e a sua vida. Esse bate-papo foi muito profundo, ele trouxe de maneira muito prática e vários elementos que você pode começar a implementar a partir de agora né? e você vai ver como que a respiração pode ser um desses elementos para alavancar essa sua desprogramação, essa sua reprogramação aí desse mundo automatizado, do piloto automático que foi passado de geração para geração de seus pais, seus professores, seus patrões, políticos, publicitários e padres aí que vem ditando e cagando as regras de como fazer algo, como pensar de tal forma. E há vários elementos que você pode começar a adotar tranquilamente, que estão aí à sua disposição gratuitamente para você questionar tudo isso e começar a desenhar uma vida muito mais protagonismo, uma vida muito mais alinhada com aquilo que é importante para você com seus valores, então fica de olho nessa conversa, porque foi animal, ele é um cara sensacional, você vai ver aí o potencial das ideias dele de maneira aplicável, tá bom? Espero que você curta bastante, mas antes de ir para o Talk, se inscreve no canal, ativa as notificações e assina aí o podcast para que você não perca nenhuma edição do futuro, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro Talk! Bora lá, então, Show. Filipão, me diz, qual o grande problema que você tá resolvendo aí no mundo hoje? Então, cara, toda essa parte de desautomatização, né? Vamos pensar um pouco nessa, nesse tema, nessa palavra, assim, porque o ser humano, um exemplo bem prático é quando a gente aprende a dirigir. Aprende então, a dirigir, tu tá lá naquele esforço, embreagem, freio, freio de mão, e tu pega e faz o que acontece. E tipo, é, é um caos, é difícil até que tu faça algumas vezes e o teu cérebro tem um mecanismo de automatização, ele automatiza as coisas, tu não precisa pensar hoje para fazer xixi, para escovar os dentes, para botar teu calçado, para botar a roupa, muitas coisas tu não precisa pensar, né? que é quase tudo na tua vida que tu não precisa pensar, então quando as coisas acontecem, geralmente a gente tem dois caminhos, um é um caminho que, que é o caminho reto, é o caminho que sempre foi, é o caminho da memória, é o caminho automatizado já. É aquele caminho que já tá contigo. Ele é, ele é tipo assim: o bate pronto da tua mente, o bate pronto da tua vida. É o caminho da memória, do que já existe lá. Okay. Só que se tu só segue esse caminho, tu tá simplesmente reciclando o teu passado. Tu nunca muda. Tá em uma constante roda infernal, tá ligado? Tá sempre no mesmo caminho dos loop. ratos, né? Corrida dos ratos. E aí tem um momento onde tu percebe que tu pode, opa, tu pode até ir, e tá indo pro automático e tu, opa, não, só um pouquinho. E se eu fosse pro seu lado? O é, que aconteceria esse tal coisa? Porra, é, talvez tenha um jeito melhor de eu agir aqui. É, se eu pensar dessa forma. É onde tu, como se tu puxar, é o é, teu, é, é, cara, tem um termo no yoga, agora lembrei agora, chama yuji. Tem alguns que dizem que yoga é, é proveniente de yuji. E yuji significa justamente tu puxar as rédeas do cavalo. Então imagina que a tua mente é um cavalo automatizado e ela sempre, ela tá indo para aquele lugar. Ela vai para aquele lugar.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 A minha a, a, Quando eu percebi isso, cara, assim, foi um, uma uma virada de chave para mim. Onde a minha grande sacada foi onde eu percebia que eu. Por muitos anos eu fiquei fazendo marketing de mim mesmo para os outros. Hum. Tá eu fiquei tentando impressionar, tentando fazer as pessoas me curtirem, gostarem do, do meu jeito, gostarem das minhas coisas, gostarem do que eu falava, gostava de. gostar eu queria ser querido. Hum. Eu queria ser querido. Até que um, girou essa chave e eu me dei conta meu chapéu do céu. Cara! Quem sabe eu tento me tornar o um melhor, digamos, produto que eu posso ser, ao invés de tentar fazer marketing de um produto. em vez de tentar fazer marketing para as pessoas gostarem de mim, eu vou me tornar a melhor pessoa que eu posso ser na minha vida. A melhor versão de mim possível, que eu chamo de protagonista, onde ele escolhe a vida que ele vai viver. Ele vive uma vida criada. Perfeito. E eu comecei a entender, mano, esse tipo de coisa, comecei a ir por esse caminho. né? Logo que eu entendi isso, eu entrei na minha primeira, digamos, não sei se é a primeira CLT, mas eu fui uma, uma grande empresa. Né, de, de estagiário, de peão, uh, é uma empresa de tabaco, então eu estava na fazenda de tabaco trabalhando com os caras, então eu era peão, peão, peão. Né? <risos> cara, e capinava. Daí, capi, exatamente, capinava. E, ali eu comecei a me dar conta que, mano, eu não queria aquilo para engenharia, entendeu? Eu não queria, eu estava me formando em engenharia ambiental, eu não queria aquele modelo, já tava estudando para engenharia de petróleo, mas eu pensei, porra, eu vou ficar escravo numa plataforma de petróleo aí, e aquilo começou a me incomodar, eu estudando para concurso, que eu achava que eu ia mais e tudo mais, aquela história, né, segurança e tal, até que eu comecei a gravar vídeo quando eu despertei desse, virou essa chave, eu comecei a gravar os vídeos, não para ficar famoso no YouTube, não para ter seguidor, mano, só porque eu queria compartilhar aquilo, um, eu sabia tá que tá eu, ia fora, aprender... eu ia aprender dobrado, eu tava transbordando, meu. eu tava transbordando, meus amigos não queriam, não tava nem aí, para aquilo é que eu tava falando, então eu fui falar na internet, e aí meio ano, oito meses depois, que eu fui começar a virar uma marca na minha cabecinha. Assim. Hum. E quando eu, eu tive esse trabalho mano, depois, no verão, eu já estava, tava algumas coisas acontecendo, alguns movimentos acontecendo e eu tive que chegar nos meus pais, né? E foi, talvez para muita gente a CLT, assim que a gente fala, ela pode ser um, um ela é um inferno, é um acorrentamento, está escravo dela. Mas a escravidão ela é muito mental, assim, em relação aos amigos, em relação aos pais, família. É um medo pensado, é, né? o medo do julgamento pesado, né? Exatamente, medo de julgamento então foi foi um momento em que eu tive que pegar assim com meu coroa eu lembro assim de um dia que a gente tava depois do almoço que lavando a louça já ali eu falei pai mano eu vou parar de estudar eu não quero seguir mais essa carreira de engenheiro eu vou, eu vou pegar minhas coisas vou viajar vou fazer vídeo vou ensinar a galera sei lá como é que eu vou fazer dinheiro ainda vou tipo, fazer um curso sei lá mas eu vou fazer eu tava pedindo permissão sabe hum. eu, eu, eu tava falando que o que minha vontade assim e eu falei pro meu pai, lembro até hoje, falei para ele assim, pô, só, eu só queria que tu e a mãe tivessem ali, se eu cair. Se eu cair, eu gostaria de ter o apoio de vocês. E eu, meu pai, tipo, se emocionou ali, tá ligado? Ele se abraçou e tal. Ele falou, cara, mano, segue teu sonho, sabe? Segue teu sonho. Ele não seguiu o sonho dele, assim, ele meio que entrou na faculdade, meio que por entrar, assim. Hum. Então, uh, ali que começou minha liberdade, eu diria assim, sabe? Ali começou Nossa. minha liberdade. Ah, de, de, assim, de me libertar, porque com as principais pessoas da minha vida, que tinham pago a minha faculdade, que tinham me sustentado até então, uh, eu tinha essa confiança, eu tinha pelo menos esse voto de confiança, sabe? Então, às vezes é por isso, cara, que é bom tu não fazer muita merda, assim, digamos, porque daí tu perde a confiança dos pais, entendeu? Imagina se eu tivesse se eu tivesse dado PT, eu tava na, na, na casa do um meu ali, agora que ele me contou assim, mano, eu gastei mais de um milhão em carro dei PT em três carros, eu, caralho, velho, tá brincando? Imagina se eu tivesse dado PT em três carros falasse pros meus pais assim, ó, ah, eu quero largar agora o meu diploma, acabei de me formar então vou deixar aí uns 80 mil na mesa que vocês pagaram pra mim, e eu vou seguir uma vida aí fazendo os vídeos, não sei como é que eu vou ganhar dinheiro, mas vou meter, imagina meu, meus pais eu não tem mais, vai, vai, tipo olha, guri, o que tu tá pensando na vida? É, volta pra porra da escola e a aí porra, acabou <risos> <risos> Cara, mas é muito bom você falar isso e obrigado por compartilhar essa história Com seus pais é, Porque esse medo do fracasso Medo do julgamento São os maiores medos Quando a galera tá ali no, no, no seguro né? Na memória, na repetição, no automático é, Quando você sai daquilo dali Esses geralmente são os medos que mais pegam Mesmo Porque é, aquele sentimento de se sentir Pertencendo, né? aceito É muito fundamental o ser humano E quando você foge ali do do que está todo mundo fazendo do automático, é natural, vir o um medo do julgamento. Né? Principalmente dos, da família, amigos, colegas de trabalho. E ter apoio dentro de casa não é sempre o caso. Né? O é seu mesmo. caso foi, foi é, do caralho. Você ter tido pais que compreenderam e confiaram em você. Mas tem muitas pessoas que acabam tendo, não tendo apoio, mas não porque o pai quer foder com a sua vida, mas é simplesmente porque eles querem te proteger. E eles estão no automático. Porque essa pegada do automático é uma coisa que vai passando de geração para geração e eu acho que tem alguns, algumas origens que acabam automatizando um grande sistema e aí, como você falou, você só fica reciclando e replicando as paradas, né? Então, me fala um pouquinho, na sua visão, quais são os grandes, as grandes fontes, as grandes origens de automatização da forma de pensar, da forma de agir que você vê hoje aí na sociedade. Nossa, aí a gente vai longe, mas... <risos> Porque, assim, eu acho que a gente tem que entender um pouco da mente, dar um contexto, assim, tipo, pensa que tu é um computador, e o teu computador só tem o Windows, e ele não tem nenhum programa, assim. Ele veio zerado, e, e assim, eu, nem o Windows ele tinha, de repente. E daí, quando tu, tu nasceu, teus pais começaram a te colocar o Windows. Falaram, ó, oh, é assim, é assim que é a vida humana, né? Porque, imagina se tu tivesse nascido na floresta por macacos, tipo, sei lá, tua mãe morreu no parque, e um macaco, uma família de um macacos te achou, o teu Windows seria diferente, concorda? Sistema isso operacional isso dizer, vai mudar. Exatamente, isso quer dizer o quê? Que a gente, é, a, a gente é programado. Então tem o hardware, tem o hardware, né, que é a parte do computador física, uhum. o software, que daí o Windows é a programação. A gente é um acúmulo, tá? a gente acumula a mente. Tá? Quando o Sadhguru falou isso pela primeira vez para mim, eu falei, como é que é? A gente acumula a mente, a gente vai tendo impressões do mundo, né? Você vai vendo as coisas pelas lentes, ouvindo, cinco sentidos vão captando as informações, e você vai criando, a partir daquilo, toda uma história de como o mundo funciona. Então, só que, mano, a gente não consegue, a gente não tem capacidade de intelecto suficiente agora, hoje, como seres humanos adultos, para compreender tudo que a gente já aprendeu. Tá muito, tá, É muito programa já. Entendeu? É muita coisa. Então, a gente não tem capacidade intelectual para saber a dimensão desse, desse gigante dentro de nós. Uhum. Essas identidades, né? Então. Uh, isso fica claro quando tipo, a gente diz, não, isso aqui é o mar. E aí, se fala mar, um americano nunca vai entender o que é mar. A não ser que tu aponte para ele. Mas pela linguagem, por essas memórias, ele não vai entender. Tá, beleza. Então, a mente, ela vai se acumulando a partir das impressões. O corpo também é um acumulado de comida. Água, ar. corpo também é acumulado. Tu não ficou desse tamanho por acaso. Se tu não tivesse comido, se tu não tivesse comido, tu não tinha ficado desse tamanho. Então, tu vai é acumular acumulado de comida na parte de software, na parte de hardware. Na parte de software, tu acumulado de impressões, de interpretações da realidade. Beleza, então a gente vai se co construindo como um programa de computador que vai sendo instalado programas. Cada identidade, por exemplo, te disseram, tu é um homem, é um programinha lá. Tu é uma pessoa de classe média baixa, um outro programinha. Ó, dinheiro não dá em árvore, viu? Um outro programinha. Aí, então, vão instalando, ó, tem que tem que ter uma profissão, já vai pensando o que tu quer ser quando tu crescer, tem que ter alguma coisa quando eu crescer, tem que ser alguma coisa quando eu crescer ah, isso é casamento, esse é sexo isso é Deus e vão te instalando um monte de programinhas, como se fossem aplicativos hum. e hoje a gente tem um monte milhares, milhões de aplicativos e a gente não reconhece mais, eles estão então a gente, a gente vai, vai se construindo dessa forma, tá? e aí Quais são os principais contatos de informação que a gente teve, né? Então vamos, vamos começar a pensar um pouco, porque aí os nossos pais receberam programações dos pais, do, do, da, da televisão, dos rádios, de, das propagandas que eles vieram. Aquilo vieram dos avós e bisavós e assim por diante. Então foi passando como telefone sem fio, né? tem aquela vocês estão ligada numa... É um folclore, né? uma, uma lenda, uma piada quase, que é uma, uma família foi jantar, e aí veio um convidado na família e eles fizeram pernil, pernil de porco. E aí foi lá, beleza, a, a senhorinha foi lá e trouxe o pernil. E o cara perguntou, por que, que tu corta a bunda e a, a, a, as duas partes do pernil? As duas bundinhas do pernil? E ela falou, não sei, minha mãe cortava. E eles, porra, então tá bom, vamos perguntar pra tua mãe, Ligava a mãe. Ô, Géo, por que, que tu cortava a bundinha do pernil? Não sei, porque minha mãe cortava. Pô, então vou ligar lá pra vó. Ligar pra vó, 90 e tantos anos na véia, quase batendo as botas já. E ligar pra a oh, vó, por que, que a senhora sempre cortou a bundinha do pernil? Ah, já. é que naquela época a gente tinha uma forma muito pequena e não cabia todo o pernil. Então gerações e gerações foram passando com a mesma receita, onde tu só acreditou que era daquela forma, como se fazia. Ninguém te deu grandes porquês das coisas, percebe? Ninguém te deu grandes porquês do porquê acreditar na coisa. Era mais fácil acreditar, porque vira automático. No momento em que a crença instala, ela te dá segurança, ela te dá confiança de que tu vai saber lidar com uma situação quando aparecer de novo. Perfeito. Então isso foi sendo construído pelos pais. Muito pelo pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Professores. Propaganda. Políticos. Padres. É? e assim, e Hollywood tem um papel muito grande na nossa vida, muito maior do que a gente imagina, e Hollywood não só na nossa vida, como Hollywood, é tipo a maior máquina de marketing da história, de como a sociedade funciona, porque pensa bem, ela está em todos os continentes, todo mundo já viu o filme de Hollywood, a historinha é sempre a mesma, pode ver as novelas da Globo, olha as novelas da Globo, quem é o bonzinho? O bonzinho é sempre o pobre que se fode, quem é o rico? É sempre aquele que pisa no pobre, o que, que tu pega na tua cabeça? É uma virtude ser pobre. Ser pobre oh, é, é, é, é, é digno, é honroso ser pobre. Quem tem quem dinheiro é ladrão. Quem tem, quem tem dinheiro é ladrão, passa por cima dos outros. E olha como isso está na nossa vida hoje instalado. Olhem para isso. Isso é um programa que veio quase de fábrica. Quando tu tinha os primeiros sete anos de idade, esses programas foram tudo instalados na gente. E aí que tá, depois estudando mais a fundo a mente, eu percebi que na teoria dos neurocientistas, eles dizem que até os sete anos tu é uma esponja, uhum. onde essa esponja, tipo assim, tu não questiona, tu nem tem intelecto pra questionar, tu só sente, tu sente, tu nem tem palavras pra definir exatamente, mas tu teve tipo 80, 90% de todos os sentimentos que tu pode ter como ser humano, tu já sentiu até os sete anos. Cara, até os sete anos são aí, sei lá, faz 7 vezes 365. Imagina quando um dia para uma criança antes de sete anos é muito tempo, tu aprende muita coisa. Então faz vezes sete anos, tá louco, tu aprendeu quase tudo que era possível de sentir nos primeiros sete anos. Então é por isso que, por exemplo, a, sei lá tu vê uma pessoa que tem mais autoridade que tu, que tu gostaria de conhecer, e tudo mais, já fica com medo, já fica tipo todo com medo de ser rejeitado, com medo de ser abandonado talvez quando tu está num relacionamento. Não é por causa do teu ex-namorado que tu sente isso. Provavelmente é por causa do teu pai, da tua mãe, que um dia te deixou no mercado, vagando, e tu se sentiu abandonado e abriu um berreiro. Aos três anos de idade, tá ligado? Cara, isso que é muito louco, tu acha que é do ex-namorado ali, né? De dois, três anos atrás. Mas no final vem de quando tu tinha cinco anos, tu queria uma coisa ali, e a tua mãe te falou, que como é isso que E foi falar com a tua amiga e te deixou sozinho. Na roda de um monte de adultos, sentiu desesperado e começou a chorar. E ficou trauma. Então, esses são os maiores, respondendo a tua pergunta, né? Esses são os maiores, pra mim, programadores do programa humano hoje. Então, é por isso que eu digo que a pessoa, ela, nós vivemos num automático. O automático, quando tá no automático, não é protagonista da tua vida. O protagonista, ele para e ele não reage à vida. Pode estar tá acontecendo um caos, chovendo canivete lá fora, mas tu, internamente, dá um jeito de se virar. De sentir bem, de sentir ok, Não é perfeito, não é que tu vai estar super feliz se chover canevete, e ter problema e ter que demitir pessoa e de ter que uh, falar com o um cara que te, te fechou no trânsito, né? Uh, tipo, a pessoa que tentou passar, te passar a perna no investimento. Cara, não é, não é assim, não é fácil. Só que o desafio tá lá fora. Aqui dentro, tu assume esse protagonismo, tu assume 100% dessa responsabilidade. Cara, beleza. O mundo, o mundo lá fora está bem, mas eu aqui dentro eu quero estar tá bem. E aí você é muito mais capaz de lidar com o mundo lá fora, né? Muito, muito mais qualidade na minha atitude. Que é, que é a consciência, né, cara? Se a gente puder resumir bastante coisa que você está falando da, da desautomatização, é você se tornar mais consciente, mais protagonista, e você assumir mais o seu papel de líder da própria vida aí, para guiar a sua vida, desenhar a vida em função do que é mais importante para você. E, e não apenas se deixar levar pela grande matrix, esse grande sistema que é programado tá pelos peis aí que você falou, que até já tinha falado com você, né? Tem seis uhum. grandes peis, você falou aí, praticamente todos, e que é, e é que... foda. Pais, patrões. padres, patrões. Ah, patrões. Patrões, pode crer. Pais, e, porra, padres, patrões, propagandas, pol políticos. Político e é, padres. Padres. É, é foda, porque é, né? são todas as instituições educacionais que nos fodem caso você não tenha para mim, uma, uma questão que é o, o fundamental para você conseguir desautomatizar, que é o ato de questionar, né? de você questionar o que os outros te impõem como certo ou errado, questionar a si mesmo, questionar os seus pensamentos, questionar a sua mente, questionar, porque a partir do questionamento, da pergunta intrínseca verdadeira e profunda do que, que é o porquê de você fazer algo, né? essa questão, senão vai ser uma vira de leitões, de, de pernis né porque a grande maioria das pessoas não se pergunta por que está fazendo algo. Numa empresa, né? Aquela, aquele jeito de fazer que vai passando de funcionário para funcionário, departamento para departamento, na família, relacionamento tóxico, muitas dessas coisas né, que vieram lá da infância até os sete anos, você criou uma série de autoproteções dentro daquele contexto e vai levando para a vida de forma inconsciente, é. deixando a cebola cada vez mais cascas. Né? Então, é, para mim, o questionário é o grande... É, desafio do protagonismo, Sim. você começar a questionar. Tem outros mecanismos que a galera está começando a, a mandar questionar o, o questionar? Que o que me coloca assim, questionar, sabe o que é mais difícil, eu acho, para todo mundo que está nos assistindo, e pra, inclusive nós mesmos, é tu questionar aquilo que tu sabe. Hum. Entendeu? Como a gente, a gente tipo assim, não, isso eu sei. Então, como tu sabe, por exemplo, vamos pegar, ah, eu sei que isso aí é uma árvore, eu sei que isso é uma árvore, beleza. Mas será Será mesmo que é uma árvore? Será que uma palavra, digamos, de seis letras, ela consegue definir a magnitude de um ser que produz aquilo que tu respira? Será que seis letras realmente dão a magnitude que isso que a gente chama de árvore é? Isso, cara, nós respiramos o que a árvore solta, a árvore respira aquilo que a gente solta, de gases, né então assim será Opa, pouco. quando vem sair é muito mais do que o que eu chamo de árvore o que a língua portuguesa o que a linguagem conseguiu descrever para resumir nós chamamos de árvore mas a grande realidade é que eu não sei e aí cara mora um grande segredo do desautomatismo é tu admitir uma ignorância consciente cada um né para si mesmo entender assim cara nós vivemos numa, uma sociedade que tem um monte de nomes, resume um monte de coisas. para comunicação é bacana. Mas não é a verdade. Na verdade, eu não sei o que, que é esse mundo. A gente inventou esses nomes todos. A palavra não sei, ela abre todas as possibilidades. A palavra eu sei, ela fecha todas as possibilidades que estão fora. Né? Então, essa é um, é um, do questionamento, véio, isso aí que falou é muito verdade. Tem que questionar, né? Que questionar as tuas próprias... Aquilo que é verdade já dentro de ti. Total, porque senão você só vai reciclar, você só vai repetir o mesmo. E a grande, eu acho que uma das maiores características que você vê se repetindo em todos os grandes sábios é a humildade, né? a humildade de entender que você não sabe tudo e provavelmente nunca saberá tudo, porque é infinito, né? a cada porta que você abre, diversas outras se apresentam para você, você abre outra, diversas outras se apresentam. Então conhecimento é infinito e isso vem lá de Sócrates, né? com a famosa frase dele lá, que só sabe que nada sabe mas que a gente vê, ainda mais hoje, num dia onde a informação está tão acessível, ela está tão abundante, né, em termos de, né, com um celular, internet, você acessa a informação do mundo inteiro. Então, é, é uma questão de você também conseguir desenvolver uma, um olhar mais crítico para filtrar as boas informações e não consumir né, desenfreadamente tudo que se apresenta na sua frente, tudo que é cuspeiro pelos algoritmos. Porque senão, é, é, as eu grandes doenças, seus né? algoritmos, eu gostei é, dessa. é foda, porque quais são as grandes doenças do momento, da, da, do século? ansiedade, que é causado não. muito por causa disso, depressão, e a infobesidade, que está relacionada também à ansiedade, de certa forma, né? Ela é o FOMO, né? Fear of missing out e tal. Então, isso tudo parte desse olhar mais crítico, parte desse olhar mais consciente, né? Então, Felipe, conta pra mim, além do questionamento, da humildade de, de admitir que não sabe de tudo... O que, que você vê é, de, de forma prática pra galera que tá aqui assim, porra, beleza, já me liguei que eu tô totalmente automatizado, eu preciso desautomatizar. Por onde começar, isso. o que fazer de forma Show. prática aí pra galera conseguir implementar? Então, a, tu ter, ter esse olhar então que assim, de verdade, de verdade, tu ainda não consegue ser livre. A gente acha que é livre, né? Então tu, tu, tu caí essa ficha, porra, eu não sou livre, eu tô num automático da porra. Pô, beleza, tô reconhecendo isso, aceito isso, vou assumir responsabilidade por isso. E agora vou mudar. Né? O que eu posso fazer para assumir esse protagonismo na minha vida? E aí é onde entra um dia, eu cheguei na minha cidade e tava um brother meu com um outro conversando assim, na, na, numa casa, casa de do, do um deles, né, do Chico. E aí o Guilherme falou, mano, comecei a fazer uns, uns, uns, uns trem lá, de respiração, de meditação e tal. E eu falei, é, como é que faz? Ele falou, cara, inspira por cinco, solta por cinco. E eu, inspira por cinco, solta por cinco. Tá bom. Eu já tinha ouvido assim, daí, o cara que era meu mentor na época, falava e tudo mais e tal. Já, bom, vamos ver. E eu comecei a fazer. Comecei a fazer em casa. Foi na, bem naquela época do, do, do meu despertar de protagonista interior, assim. Que eu acho, na, na minha visão, assim, explicando, né? Eu penso que todo mundo é protagonista da sua vida. Todo mundo tem um protagonista interior, só que tu precisa, digamos, acessar ele. precisa tirar coisas, perceber coisas, tirar o lixo pra acessar ele. Né? E essas práticas. Que eu comecei 5, inspira por 5, soltava por 5. Aí eu fui alternando um pouco, até que eu achei agora para iniciante, bem iniciante, eu já indico 4, 2, 8. Então inspira por 4, segura por 2 e solta por 8. Quer ver? Vamos fazer rapidamente. É, vamos fazer só, geral aí. Só pega, pega agora, como é que está se sentindo? Olha, olha, olha, tipo assim, porra, como é que eu tô me sentindo? Nós vamos fazer 3 rounds, tá? 3 deve dar 1 um minuto. Beleza? Como é que tá se sentindo? Pensa agora como é que tá se sentindo. E vem comigo, então, vamos, vamos fazer um minuto, só para tu ver a diferença que um minuto faz. Tá, então, inspira por quatro, segura por dois, solta por oito. Beleza? Ajeita a coluna aí, bora lá, então. Três, dois, um, valendo. Inspira um, dois, três, quatro, segura. Um, dois, solta por, por oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, inspira 4, 1, 2, 3, 4, segura 2, 1, 2, solta por 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspira 4, 1, 2, 3, 4, segura 2, 1, 2, solta 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, volta a inspirar, Pode abrir os olhos, traz aí, pra esse momento. Aí, ó, deu menos de um minuto. Agora, para e analisa como tu tá se sentindo. Para e analisa, assim, a diferença que faz. Então, a respiração, ela foi, assim, a coisa meio... E tu não precisa ficar nessa respiração 4, 2, 8. Por exemplo, hoje, cara, eu faço, tipo, 15, 10, 30. Tu vai alternando, pode fazer 10, 3, 20. Vai, tu vai brincando, entendeu? Eu não, eu não sou o cara que caga o regra pra ninguém. Eu gosto que a pessoa seja a protagonista e experimente. Que todo mundo aqui não acredite no que a gente fale, mas compartilhe a partir da autoridade, da experiência de estar fazendo a coisa toda. Sei. E aí, essa respiração, ela, ela, ela, pra mim, ela é duas coisas. Tipo, ela é um shot de lucidez, te dá presença, te dá foco, te, te dá uma concentração maior, aumenta a tua energia. E ela também é um, é um treino para tu respirar mais. Quanto mais tu respira, o jeito que tu respira é o jeito que tu vive tua vida. É como se fosse o teu, o teu quase o termostato, entendeu? Se tu tá respirando rápido e curto, tu, fica, tu ativa o sistema nervoso simpático que é o sistema de bater ou correr, de luta ou fuga. Esse sistema nervoso ele vai fazer com que todo o teu sangue vá para as extremidades, com que a tua pupila dilate, com que tu começa a suar um pouco mais, fique preocupado, pensamento de preocupação, pensamentos de medo, ansiedade, estresse, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E tu não consegue ter clareza, criatividade naquele momento para resolver qualquer problema. Agora, se tu pega e, tipo, tu troca a respiração, tu influencia, influencia a palavra, o sistema nervoso para simpático, para simpático, Para uma folga simpática, dá uma folga simpática, e aí tu tá numa serenidade, uma parte de criatividade, de foco, tranquilidade, e, mano, aí tua vida muda, porque são dois momentos que eu falei, treino é treino e jogo é jogo, treino é treino e jogo é jogo, tu acordar e colocar isso como ritual matinal, digamos, se eu puder fazer só uma coisa no meu ritual matinal, que eu chamo de morning glory é o que torna minha manhã gloriosa que eu ensino dentro dos meus treinamentos morning glory, se eu puder ter uma coisa só no meu morning glory naquele dia, vai ser a respiração 20 minutos 20 minutos de respiração, por quê? é um treino, é um treino pro resto do dia é um treino para respirar diferente pro resto do dia, pra setar o meu ritmo pro resto do dia falar pro meu coração, ó é isso, tá ligado? É nessa vibe que nós vamos nesse dia aí falar pra mente, ó, é nessa vibe que nós vamos Entendeu? Então, esse é o treino. Jogo, jogo é na reunião, é quando te fecha no trânsito. Jogo é quando tu, teu chefe, tua namorada, grita contigo, quando as coisas dão errado. Aí, é o momento de respirar de novo, de trazer, é o game. Ali é valendo, entendeu? Então, trazer essa respiração na hora do treino, na hora do jogo. Ian, eu, eu, sei, eu até falei na minha palestra lá no, no Allianz Parque, né? Assim, se tu pegar e fazer o teu ritual matinal, 20 minutos por dia, só olha essa respiração, Tá? 20 minutos por dia digamos que né, todo mundo é meio é, o cara é meio, meio preguiçoso, de vez em quando vão tirar o final de semana, tá, vão deixar só dia de semana segunda a sexta tu faz a respiração 20 minutos por dia se tu fizer 20 minutos por dia me diz uma coisa, yeah, o que aconteceria se tu treinasse abdominal por 86.6 horas em um ano se tu treinasse só o teu abdômen por 86 horas no ano ou treinasse só o bico, <risos> Barriga de tanquinho valendo. Seria monstro o abdômen do cara. 86 horas de abdominais? Ô, louco. Se 20 minutos de respiração por dia, em um ano, tu treinou 86,6 horas. Cinco vezes por semana, tá? 86 horas de treinamento mental, de desautomatização. 86 horas de treino de foco. 86 horas de treino de pegar pensamentos negativos. De concentração. 86 horas, mano. De uma mente muito mais produtiva, de muito mais criativa, muito mais serena. Em um ano, a tua mente tá voando. Tu é uma máquina de resultados, velho. É uma máquina de resultados. Tu ainda tem uma filosofia mental que eu chamo de um zen acelerado. tá? existe o aceleradaço, ta-ta-ta-ta-ta-ta, alta performance, loucão. E o cara zen da caverna que não fala porra nenhuma também, acho que o mundo tem que acontecer para ele. Então no meio aqui, para mim, é a maestria. É, é ali onde o protagonista anda, no caminho da maestria, para se tornar um mestre. Mestre não para os outros, o um mestre para ti. O mestre onde tu tem, tu conhece tudo sobre ti. Tu passa a entender tudo sobre como tu funciona e como te deixar bem. Como tu viver um estilo de vida pé descalço, tá de boa. Entendeu? Foda. Trabalhando onde tu tipo É Isso que você Trouxe, Rê, muito foda, porque é uma tecnologia milenar uma sabedoria gigantesca à disposição de todo mundo, gratuitamente, 24 horas, né, cara? É muito louco. Você falou, né, do treino, que eu gostei, treino a treino jogo a jogo, porque é isso, você vai treinando, vai praticando, você é, automatiza um hábito positivo. o hábito que desautomatiza. Todo. Exato. Então, isso que é legal, porque toda esse, esse, essa questão de automatização, desautomatização, é muito mais uma questão de reprogramação, né? daqueles programas e aplicativos negativos, ruins, limitantes, para novos aplicativos, atualizados, sistema operacional, tira o Windows, bota o iOS, boladão, meu irmão. Porra, vai para <risos> dentro com novos programas, sem vírus, sem porra nenhuma, para você conseguir porra, viver uma vida extraordinária, uma vida plena, uma vida a pés descalços. E, e a respiração, porra, você trouxe lindamente, e porra, sua apresentação foi animal lá no Alice, parabéns de novo, Pô, muito orgulho de ti. E, e, cara, dá pra ver sua tribo aqui, a galera conecta muito com isso, porque é simples, é rápido, é democrático, qualquer um pode fazer de maneira rápida, iniciando de maneira simples ou aprofundando numa meditação, a lá, vipassana também, mas a base uhum. é sempre a mesma, é auto-observação, é controle, isso daí vai reprogramando sua mente, é. pra você ter uma vida mais alinhada com o que é importante pra ti. É, né? Tem muita gente que diz que não consegue meditar, né, Ia? eu digo, cara, então respira. Precisa é. meditar, porque realmente, cara, a respiração ela vem antes da meditação. Sim. Ela, é, ela é assim: tu, tu esperar meditar sem antes aprender a respirar é. É uma audácia quase, tá ligado? Sim, sim, sim, sim sem dúvida. A respiração tá na base, né, cara? Total. É. Tem uma coisa que, assim, eu, eu sinto de compartilhar com a galera, uma coisa que eu só compartilho lá dentro dos protagonistas. Porra, e eu sinto compartilhar, aí, eu acho que eu quero saber se tu tem algum desse tipo também, que eu chamo de. São âncoras de lucidez, que eu dei o nome. Tá? Âncoras de lucidez. Tá? O que, que são tá as ligado? âncoras de lucidez? Por exemplo, tudo começou, cara, quando eu comecei a fazer um xixi diferente. Eu comecei a respirar enquanto eu fazia xixi. E eu comecei a tipo, caralho, velho, tem alguma coisa aqui. E quando eu, eu ficava presente, respirava, alinhava a coluna, tá. Enquanto eu tava dando uma mijada, irmão, eu percebi que eu tinha aquele, uns arrepios muito loucos, que todo mundo já sentiu. Mas geralmente tu sente quando tu tá se mijando muito e tu vai lá, tipo. Ah! E eu comecei a sentir isso, velho, em todas as vezes que eu ia fazer xixi. E eu falei, cara, que louco isso, velho. Tipo. Ah, e tipo um arrepio daí cara que vinha aparecer que, que vem cortando o corpo inteiro e tipo uf, termina lá no pé tá ligado e eu assim meu mano. Deus do céu eu descobri uma coisa aí e faz anos isso mano faz uns sete anos que eu sei disso seis a sete anos que eu sei disso que eu pratico isso já descobri muitas coisas sobre minha expectativa daí fica a expectativa cara quero sentir e aí não vem tá ligado é. e se é não, é é não é ali bom. na coluna quando tu vê tu tá todo torto não acontece e eu pensei, cara, que louco isso, brother. E aí todas as vezes que eu vou, digo, fazer um xixi, é uma âncora de lucidez, de presença. Para eu respirar e sentir aquele momento. porque Fazer xixi para todo mundo se tornou o quê? Um degrau para chegar em algum lugar. Tipo, é, é um incômodo. Ah, tem que fazer xixi. Ah, mano, mas é algo que a gente já está fazendo. Que tal aproveitar enquanto você tem aqueles 10 segundos? Entendeu? Mano, aquilo ali mudou cara. a minha vida, brother. E aí eu, eu entendi que podia ancorar em outras coisas. Tipo, eu comecei a entender que no... pra escovar os dentes, eu comecei a ancorar, tipo assim, então eu fecho os olhos, tipo, né, vai escovando os dentes tal, e tal, fecho os olhos, tipo, vou sentindo a escova na boca ao invés de estar pensando. Claro que às vezes eu me perco, né, mano? Até hoje, tipo, tô viajando, tá aqui no automático, mas é tipo, uf, quando se lembra, respira, tuf, âncora de lucidez. Tipo, botou tua tá âncora, tá ligado? Respirou, botou a âncora. Boa. Outro que é muito forte pra mim, alimentação. Então, sempre, quando eu, eu vou me alimentar, eu procuro lembrar de trazer um estado de presença e agradecer da onde saiu aquele alimento, tentar pensar todas as pessoas, todos os produtores, quem plantou a semente, quem quem transportou, quem embalou, até que chegou até mim, todos, todos os elementos da natureza, os seres que passaram ali, fazer essa trazer essa consciência para mim, então é uma âncora de presença também. E aí eu tenho o outro aqui, a primeira garfada, eu quero, tipo, ficar lá. Aproveitando. Pelo menos a primeira e a última, é a minha regra. pegamos comigo mesmo, sabe? meu acordo comigo. A primeira oh. e a última tem, ele, tem que ser garfadas, assim... Porque o que, que a gente faz, meu? Tu bota uma gar um garfado na boca, tu já tá na próxima. Já tá vendo o que tu vai colocar na próxima garfada enquanto tu tá mastigando no automático. Então, joga a âncora, respira. Tá. Um vinhozinho também, né? Quando tu respira o vinho, com vinho, vem um outro tipo de aroma, cerveja também. Outra âncora para mim, cara, foi o banho. Olha, quando eu descobri que se eu prestasse atenção, eu podia sentir a água caindo na ponta do meu, da, da, na topa da cabeça até a, o calcanhar, meu Deus, aquilo lá foi assim, nossa, como assim, E Que história é essa? Como assim eu tô sentindo isso? Então são, assim, as quatro principais âncoras que eu tenho são essas, entendeu? É a comida, é o agradecer ali na comida, é, o, é fazer um xixi, é tomar um banho e é escovar os dentes. Então, cara, assim, podem roubar à vontade, peguem pra vocês, sabe? Ancorem, desautomatizem-se. Tá? Porque, cara, imagina às vezes tu tá numa uma doideira, tipo, bah, fazendo um monte de coisa, se descabelando no trabalho e tal, e de repente, foi nome já? Opa, tu volta outra pessoa, se tu lembra disso. Muito bom. Caralho, animal, cara. É, Tem uma coisa sim também? Eu fui pensando aqui, te ouvindo, primeira coisa que veio é assim, caralho, campanha Mijo consciente, né, pra começar. <risos> tipo assim, <risos> bom, hashtag mídia consciente. Mas, cara, eu, eu tenho algumas que você comentou é, do seu lado, mas uma que eu tenho também, que eu acho legal, é sempre quando eu sinto que eu tô trabalhando demais, meu ombro tá começando a dar travada, assim, também, eu tô começando a acumular as paradas, eu paro e dou 10 respirações profundas também, a parada já... Dá uma relaxada absurda. Eu tenho algumas âncoras com, com odor também. Então, um incenso na minha meditação hum. matinal, nos meus alongamentos também. Me dá um gatilho legal para entrar nesse estado mais de presença plena. É, a da alimentação, eu também tenho uma outra regrinha que é, que é, que é um pouco como você falou, né? Mas eu só é, encher o garfo depois que eu tiver engolido tudo. Ah. Né, para estar ali realmente aproveitando cada momento. Mas eu acho que todas essas âncoras é sempre... Te trazendo essa atenção plena, essa, essa atitude mais consciente, mais mindful, né? No, no, no, assim, qualquer coisa que você faça, que é você simplesmente ficar presente mesmo, observando e sentindo, escaneando, desenvolvendo a sua sensibilidade sutil, né? Porque é isso que acontece. É que quando você está no automático, você não presta atenção na joaninha que acabou de pousar na, na folha do seu lado, você não presta atenção no barulho de um pica-pau, no, no bambu porque você acha que é brincadeira, obra e tal, você não presta atenção nos milagres cotidianos que estão acontecendo ao seu redor, mas simplesmente quando você para. Uma coisa que eu tenho desenvolvido de vez em quando é, é parar tudo para contemplar. Tipo assim, ficar olhando uma árvore, o movimento do vento, não é tipo duas horas, mas é parar, momento de contemplação, momento de observação. Isso me traz, a natureza é uma âncora muito forte para mim, para o estado de presença plena, porque quando eu eu, eu me, me permito interagir e observar atentamente a natureza, sempre tem algo novo que te traz uma noção muito clara de, caramba, você está reconectado ali com o momento presente, né? E os pés descalços é uma âncora muito forte para mim. Quando eu tô também estressado, pegado, cara, pé descalço na grama, sentir ali a troca energética com o solo, e isso cientificamente tem, né? Vários, vários estudos que já provam, é, as vantagens, a né? né o brown e tal. Então, é, tem muita coisa, assim, cotidiana, simples, tudo que você falou, tudo que eu falei aqui, qualquer um, qualquer um pode fazer. Pode fazer, é, Então, não é tem nenhuma, nenhum desafio é de graça. Então, é muito mais uma questão de, de entender mesmo por é, onde e as começar. as pessoas estão tentando né, achar o começar. grande segredo, velho. Estão tentando achar, tipo assim, a pílula mágica, o hack do hack, entendeu? Toda... Quando, mano, vou te falar... Respira, né? Você Respira. O segredo tá na respiração, tá nas coisas simples. Só que a gente Exato, tá tão doidão, a gente tá procurando o, o negócio para ficar mais doidão ainda. Como é. se aquilo fosse trazer essa lucidez, entendeu? Não a é. Senhora. Não é. A lucidez, ela vem com um treininho de manhã, uma coisa que tu, que tu para, você tira um momento para ti. Eu falei lá no palco do Ar, mas, mano, se tu não tem 20 minutos para fazer o ato de maior intimidade do ser humano, é onde o ar penetra dentro de você. É a tua ligação. Entre a natureza externa e a natureza interna. Tu vive num oceano de ar, mano. Parece que, tu, parece que a gente respira como se estivesse num aquário. É como ah. se a fosse faltar ar. ar. é a diferença entre a vida e a morte. O jeito que tu respira é o jeito que tu vive tua vida. Se tu não tem 20 minutos pra cuidar de ti e respirar, aí tu precisa de umas duas horas no mínimo. Se tu acha <risos> que fazer um milhão é mais importante do que a tua respiração, tu não aprendeu a valorizar a tua vida ainda. Ah, peso tá no lugar errado. Foda. Peso tá no lugar errado. Prioridade, né? Porque uma muito coisa bom. vem antes da outra. A performance, ela vem depois de tu aprender a respirar, aprender a fazer as coisas bem feitas na tua vida, aprender a se autogerenciar, né? Pensamentos, emoções. Trabalhar pra viver e não viver pra trabalhar, né, cara? A gente, oh. na, nessa pegada de automatização, a gente inverte muito as coisas, né? Um ou outro, né? Uma, uma vida dualística de, de é um ou outro é, é muito aprisionante, cara. Pode ser tudo, não tem problema, mas porra olha para os seus uhum. valores, olha o que é mais importante para você e toma decisão alinhada com isso, porra. Se autoconheça, se auto-observe e, porra, começa a ser mais protagonista no dia a dia e toma as decisões alinhadas com os seus valores, cara. É muito mais simples do que parece, né? É, Agora, é precisa de coragem. Tá, mas, ó, teve uma pergunta aqui, Felipe, que eu acho que eu acho, vai ser legal a gente tocar uma ideia rápida. É, como desenvolver a coragem? Eu acho que aí a coragem aqui tá no sentido de, de ter coragem para questionar, enfrentar, desautomatizar mesmo, né? E coragem de como você teve de falar com seus pais, coragem de se demitir de um trabalho, coragem como todo. Então, vou só dar uma, uma visão minha, e aí você complementa ah, claro. e a gente finaliza. Coragem é agir a partir do coração, né? A origem da palavra. E quando a gente age a partir do coração quer dizer que a gente está botando o enfoque no coração, nos sentimentos, na emoção, na intuição e não apenas na mente. E a mente, como a gente vê aqui hoje, trocando ideia, é uma das grandes aprisionadoras e automatizadoras de uma porrada de merda na sua vida. Então, como desenvolver coragem, para mim, é você começar a ouvir mais a sua intuição, começar a ouvir mais elementos não apenas racionais ou elementos que apenas te trazem... Né, é, visões que estão presas aqui no mundo dos pensamentos e começar a observar mais sincronicidades e, e, e ouvir coisas que, que talvez a sua mente não permitisse porque você já tem uma porrada de crença dizendo que não, isso não funciona, isso não é certo então para mim desenvolver coragem é começar a trabalhar a partir desse nível aqui mais do coração e também uma das coisas que me ajudou muito no momento que eu me demiti lá eu tinha um cargo de executivo e multinacional tal, foi planejamento porque o planejamento, num primeiro momento, ele minimiza possíveis problemas. Então, não sai bicando tudo de um dia para o outro, fazendo loucura. Faça movimentos mais preparados, planejados, com intenção. Porque assim você vai reduzir o risco de fracasso. Você nunca vai eliminar, você nunca vai ter controle total. Mas você pode minimizar. Você, Felipe, o que você acha aí? Tem, tem outros olhares Não, velho. Uh, vai em cima, parecido assim. Eu vejo o cara assim, na minha história, né? Quando eu, eu tinha muito medo de socializar, de ser rejeitado e, e passar vergonha. Passar vergonha em público, para mim, era algo assim, inimaginável, tá ligado? E aí, eu sempre quis ser uma pessoa que poderia ter a liberdade de conhecer quem eu quisesse. Então esse era meu sonho, quando moleque, assim, de poder ter essa liberdade, porque eu sou uma pessoa introvertida, mais voltado para dentro do que para fora, naturalmente. Então, eu sempre quis ter essa liberdade, mas eu sempre tive muito medo, sempre tive muito uma timidez, assim, me importava demais o que os outros iam pensar de mim e tal. Então, a coragem, coragem para quê? Né? Para quê? Para quem? Você, quem você quer ser com essa coragem? Tá? O que, quem você quer ser? Quem está lá na frente que precisa tomar coragem para ser essa pessoa? Se você tem mais clareza nisso, eu comecei a ter clareza. Cara, eu quero ser esse cara que vai estar tá em qualquer lugar e vai dar conta de falar com um cara que, que talvez me intimide ou porque ele tem, tem um dinheiro porque ele é muito bonito, ou tem uma galera legal ou uma menina que é muito bonita e eu gostaria de ficar com ela eu gostaria de conversar com ela, gostaria de entender ela eu quero ter coragem para fazer isso então, quem eu preciso ser? quem eu preciso me tornar? na é essência, o Felipe quem é essa, essa identidade que eu preciso de construir do Felipe? então eu queria ser esse cara no momento em que eu tava na frente do, digamos, do, do medo na minha cara ali eu tinha uma opção e eu percebia com essa respiração que se não tem a respiração, meu galo velho por que eu falei que uma coisa vem antes da outra se não tem a respiração, tu sempre vai perder pra tua ansiedade e tu vai ficar na zona de conforto quando é. tem a respiração envolvida, tu tem aquelas duas escolhas Sigo o automático, que é o meu medo é a minha zona de conforto ou, só um pouquinho, eu vou atrás de quem eu quero ser e aí quando tu, tu dá aquela freada nos cavalos e tu escolhe para o outro lado aí tu vai com medo mesmo porque corajoso já diz a velha o velho ditado não é aquele que não tem medo mas sim aquele que faz apesar do medo perfeito então se tu tem quem tu quer ser não só onde tu quer chegar tá ligado porque esse papo não, não, não vai te levar muito longe mas quem tu quer ser o que tu precisa ser para chegar onde tu quer chegar e aí tipo a coragem mano ela brota do teu coração entendeu e ela brota do teu coração porque tu tem algo forte Que tu sabe que lá no futuro, mano Se eu continuar fazendo isso, não é possível que eu não vou ter O, o resultado que eu quero Entendeu? Não é possível, se eu continuar fazendo vídeo Se eu continuar ajudando as pessoas, não é possível Que eu não vou conseguir construir algo Foda pra caralho Animal. Sabe? Então muito é forte. Daí que começou a vir a minha coragem Saca, muito bom. cara? E essa muito inspiração forte. Muito forte, porque você falou, né? Não é quem você, o que, aonde você quer chegar, mas quem você quer ser e quando você tem essa mudança de chave na identidade, cara, é onde a transformação de verdade acontece, cara. É, muda, foca na isso, identidade, mano. cara. Muda sua identidade pra quem você quer ser. Claro, a que aí mais que acontece. E qual é a identidade? Como é que eu digo, daí como eu falo isso? Mano, tem que se posicionar. É. Se posiciona como protagonista da tua vida. Se, se posiciona como, como o CEO da tua vida. É, é, é tipo, é a mesma metáfora, entendeu? Se posiciona, porra. É isso. porque assim, enquanto tu não te posicionar os outros estão te posicionando exatamente caralho, porra, muito foda então, depois dessa, meu irmão, eu acho que só pra fechar com chave de ouro agora Filipão, te perguntar o que, que pés descalços representa pra você? liberdade liberdade poder estar tá onde eu quiser como eu quiser. Tá de pé descalço, inclusive hoje eu ia botar a, a bota aqui pra ir na praia e eu falei, vou botar as pernas na areia embora. <risos> Top. Cara, excelente. Porra, muito bom, Felipeira, Passou muito Obrigado rápido. Obrigado né? aí, tá cara. Bom. Porra, foi uma hora aqui de trocação. Porra, muito bom. Valeu mesmo. Obrigado por compartilhar aí essa sabedoria. Porra, só trazer sua galera aí. Eu tô vendo como a galera conecta contigo, te ama, te admira. Então, muito bom né? ver o papel que você tá tendo aí de protagonista, ajudando tanta gente. Parabéns pelo seu trabalho. com muita profundidade. Muito orgulho. Então, galera, quem ainda... Então segue o Felipe, siga aí. É, Instagram é o melhor pico para conhecer o que você faz? Instagram tem, tem os vídeos um pouco menos profundos, né? No, no YouTube tu encontra palestras, tu encontra outras coisas lá pulsando no meu canal. Valeu, Valeu Felipe. Eu. Obrigado. Boa Valeu noite. Risada, Obrigado por me inspirarem também. Tamo junto. Valeu. E aí, curtir esse bate-papo com o Felipe? Bom demais, né? É muito legal quando a gente tem uma conversa prática com elementos que você se identifica rapidamente e consegue sair com aprendizados e insights aí, bem aplicáveis e é isso que aconteceu, eu espero que você tenha identificado coisas para começar a reprogramar e desautomatizar a sua mente, aí, a sua vida e se você precisar de ajuda, conta comigo. Mas não dá mole, dá uma olhada aí nos outros episódios do Life Hacker Talks, porque eu venho conversando com várias pessoas interessantes, sábias, mestres em cada um dos seus assuntos para que possa te inspirar e te dar ferramentas aí para você tocar no seu dia-a-dia, -dia, desenhar o um estilo de vida mais pés descalços, de forma que você tenha mais sentido e liberdade na sua vida, beleza? Se você precisar de um apoio mais direto aí comigo, dá uma olhada na descrição, porque tem vários formatos de transformação que sem dúvida você vai conseguir se identificar com algum deles, beleza? Seguimos e até a próxima!